E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer alguns exemplos a respeito de equações diferenciais separáveis. Basicamente, nós vamos procurar a solução geral para cada uma delas. Então, vamos dizer que nós temos aqui a equação diferencial dy dx, que é a derivada de y em relação a x, que é igual a e elevado a x sobre y. E Eu sugiro que você pause o vídeo e tente encontrar uma solução geral para essa equação. A única dica que eu vou dar é que se trata de uma equação diferencial separável. Ok, vamos lá. Sabendo que é uma equação diferencial separável, o que devemos fazer é colocar o dy e o y de um lado da equação, e o x e o dx do outro lado. E, para fazer isso, nós vamos ter que fazer algumas manipulações algébricas. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é multiplicar ambos os membros dessa equação por y. Então, vezes y aqui e vezes y aqui, e aí nós vamos ficar com y que multiplica dy dx, que é igual, eu posso cancelar esse y com esse y, ficando com e elevado a x, e agora, nós podemos multiplicar ambos os membros da equação por dx, dx aqui, que eu vou acabar cancelando com esse dx e dx desse lado direito. E com isso, temos y, que multiplica dy, igual a e, elevado a x, dx. E para resolver essa equação, nós devemos aplicar a integral em ambos os membros dela. E qual é a integral de y? Nós podemos aplicar a regra da potência real reversa, que significa que nós vamos pegar esse expoente somar com 1 e dividir pelo expoente mais 1. Ou seja, a antiderivada de y vai ser y² sobre 2. E isso é igual à integral de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. E por ser uma integral indefinida, nós somamos com uma constante c. Essa aqui é a solução geral para essa equação diferencial separada. Vamos ver mais um exemplo? Vamos dizer que eu tenho aqui dy dx igual a y² que multiplica o seno de x. E, como sempre, eu sugiro que você pause o vídeo e tente encontrar a solução geral dessa equação. Vamos lá. De novo, o que queremos é separar de um lado o dy e o y e, do outro, o dx e o x. E como podemos fazer isso? Como aqui tem um y², eu posso multiplicar Ambos os membros dessa equação por y elevado a menos 2, e com isso essas duas coisas vão ser igual a 1. Portanto, vamos ficar com y elevado a menos 2 dy dx igual a seno de x. E agora eu posso multiplicar ambos os membros dessa equação por dx, e aí eu cancelo esse dx com esse dx. Ficando com y elevado a menos 2 de y igual a seno de x dx. E eu posso aplicar a integral a ambos os membros dessa equação. E qual é a antiderivada de y elevado a menos 2? Simples. É só aplicar a regra da potência reversa. Nós vamos pegar y e elevar a menos 2 mais 1, que vai dar menos 1, e dividimos isso por menos 2 mais 1, que vai dar menos só que como aqui é "-1", eu posso colocar esse menos antes do y. Ou seja, colocar esse menos aqui e sumir com esse denominador. E isso vai ser igual à antiderivada de seno de x. Aqui você pode pensar de dois jeitos. A primeira é memorizar que a integral do seno é menos cosseno, ou então colocar um menos aqui e um menos aqui e lembrar que a integral de menos seno de x é cosseno de x e colocando o menos que está antes da integral. E claro, isso aqui é uma manipulação algébrica bastante comum. Quando estamos trabalhando com a integral de seno de x, e, claro, ainda tem uma constante c aqui, porque se trata de uma integral indefinida. Mas eu ainda posso ajeitar mais isso, não é? Veja bem, eu posso multiplicar ambos os membros dessa equação por "-1", que vai transformar esse sinal em positivo e esse aqui também. Então, vamos ficar com 1 sobre y igual a cosseno de x mais c. E se eu quisesse, eu ainda poderia isolar o y, ficando com y igual a 1 Sobre o cosseno de x mais c. Então, essa aqui é a solução geral para essa equação diferencial. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!